Hello, guys! Tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é Rebeca. E eu estou aqui diretamente do estacionamento da Five Below, onde eu estou só esperando abrir a loja para fazer um vídeo para vocês dentro dessa loja que Tudo é até 5 dólares, então eu vou deixar no card, em algum lugar aqui, já o link desse vídeo, porque provavelmente quando você assistir esse vídeo, o da Five Below já vai estar no ar. E hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo que, na época que eu era redirecionadora, se essa é a sua primeira vez no canal, eu vou deixar também um vídeo aqui onde eu explico um pouquinho sobre a minha trajetória como redirecionadora de encomendas aqui nos Estados Unidos e um pouquinho sobre a minha experiência morando e trabalhando aqui nos últimos quatro anos. Então, se você tem curiosidade, basta clicar no link do card aqui acima. E uma das perguntas que eu mais recebia na época que eu era redirecionadora era quais eram as melhores épocas, os melhores feriados aqui dos Estados Unidos para realizar compras. Então, nesse vídeo eu vou fazer resumidamente, eu não vou falar sobre os feriados, eu vou realmente só falar Quais são os feriados que mais vale a pena comprar E o que mais vale a pena comprar em cada um dos meses Porque às vezes não é só por conta do feriado Mas sim o tipo de produto que você está comprando E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo E se você gosta desse tipo de assunto Já considere se inscrever aqui no canal Porque eu vou estar trazendo todas as semanas Assuntos relacionados com esse E já dá o seu curtir Para que outras pessoas também recebam o conteúdo desse vídeo Então sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo então, pessoal, a maneira que eu achei mais fácil de passar essa informação para vocês é dividir mês por mês, falar o nome dos feriados e que tipo de produto vale a pena comprar naquele específico mês. Eu não vou ficar falando aqui para vocês o dia do feriado, porque depois que eu falar o segundo feriado, você já não vai lembrar nem mais a data do primeiro, mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com um calendário com todas essas datas de feriado. Então, é, depois que você assistir, basta você clicar, depois você baixa esse, esse calendário, que assim fica mais fácil de você acompanhar os feriados que eu mencionei nesse vídeo janeiro o que comprar janeiro é uma excelente época para você comprar roupas de inverno porque aqui o inverno já vai ter começado as marcas já vão ter é, lançado as suas coleções de inverno eles vão começar aquela pressão de liquidar a coleção de inverno né porque aqui por volta de fevereiro março já começa a diminuir o frio intenso então é uma excelente ocasião de você comprar coleções novas e já com preços promocionais. Cama, mesa e banho. Muitas lojas de departamento, como a Coles, Macy's, Nordstrom, Bloomingdale's, eles gostam de, nessa época do ano, colocar todas essas linhas de cama, mesa e banho, e banho em liquidação. Então, se atente a esses artigos também. Televisões. Logo antes do evento esportivo mais famoso dos Estados Unidos, que é o Super Bowl, muitas lojas de departamento e supermercados e lojas de eletrônico fazem liquidações de televisão, porque realmente, as pessoas gostam de ficar vidradas na frente da televisão antes de, desse evento esportivo e uma forma de estimular e colocando liquidações nesse tipo de artigo. E o feriado de janeiro é o de Martin Luther King Jr. Day, fevereiro. O que comprar? Fevereiro é o mês que você vai abastecer o seu estoque de joias ou comprar aqueles presentes antecipados que você quer presentear ao longo do ano. Por que, que fevereiro é o melhor mês para você comprar joias? Porque no mês de fevereiro tem Valentine's Day, que é o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos. Então, nessa data, a maior parte das joalherias coloca né, os seus produtos com uh, ofertas especiais para estimular que os namorados comprem joias. O feriado do mês de fevereiro é Presidente Day, março. o que comprar em março março é o mês que as lojas que vendem jaquetas essas roupas para você andar na rua mesmo elas liquidam porque março já é o final uh, do inverno aqui então para eles não vai fazer mais sentido a partir dali a, a partir daquele daquele mês ter roupas tão pesadas então para liquidar aquele estoque que já não vendeu em janeiro eles fazem excelentes promoções no mês de março então é muito bom que você fique Tenha as marcas e as lojas que você gosta para aproveitar as liquidações dessas jaquetas que geralmente são mais caras, né? E o feriado de março é Patrick's Day. Abril. O que comprar em abril? Abril é o excelente momento de você comprar eletrodomésticos. Por quê? Como em abril se celebra o dia do planeta Terra, né? O Earth Day. Em abril já basicamente acabou o inverno, né? as pessoas já estão podendo abrir as janelas de casa, a gente não precisa mais ficar com o aquecedor ligado o tempo todo, então a temperatura já está mais agradável. Aqui existe Spring Cleaning, que basicamente é quando as pessoas fazem aquela limpeza mais profunda na casa é, após o longo inverno, né? Porque as pessoas ficam meses sem, tipo poder abrir as janelas, trocar o vento de casa, porque o aquecedor está ligado o tempo todo, o inverno é muito rigoroso. Então, em abril, eles chamam Spring Cleaning Time. Então, eles fazem essas limpezas, né? essas melhorias na casa, enfim, fazem aquela, aquela faxina. E as lojas aproveitam esse embalo que as pessoas estão em casa fazendo essas limpezas para colocar os eletrodomésticos é, em promoção. Então, essa é uma, realmente uma excelente época de você renovar os eletrodomésticos da sua casa e o feriado importante de abril é a Páscoa maio o que comprar em maio maio você ainda vai surfar na onda das promoções de eletrodomésticos então pela razão ah, do spring cleaning você ainda vai estar nessa onda e você consegue aproveitar tanto em abril quanto em maio as promoções de eletrodomésticos e em maio você também é, vai encontrar excelentes é, ofertas de roupas para spring né para primavera roupas um pouco mais leves uns sweaters então então, essa é uma época boa de você renovar essa... as roupas que ficam embaixo dessas jaquetonas pesadas. Porque agora você já não vai estar mais precisando usar essas jaquetonas pesadas e eles vão estimular que você renove o seu guarda-roupa com essas roupas um pouco mais leves. E as datas importantes de venda em maio são Dia das Mães e Memorial Day. Então, se atente às lojas que você gosta para esses dois feriados para você não perder as promoções. Junho. O que comprar em junho? Junho é o excelente momento de você comprar gift card de restaurantes. Como, é, não sei se vocês sabem, mas o ano letivo ele acaba em junho, né? Então, tem muitas formaturas nessa época, assim como tem o Dia dos Pais. Então, essa é uma época que realmente o mercado de gift card cards né para você presentear alguém há um aumento considerável né, na procura de gift cards de restaurantes então né para manter aquela competitividade os res restaurantes acabam dando uh, promoções ofertas especiais então vale a pena você ficar de olho nos restaurantes que você gosta para você aproveitar a melhor oferta nessa época junho também é época porque o calorzinho finalmente está chegando muitas pessoas começam a fazer tipo renovações na casa melhorias na casa inclusive na compra de grill Seria rasqueira da área externa. Então essa é uma excelente época, porque como há essa maior procura, as lojas realmente tentam oferecer dif diferentes ofertas para atrair mais clientes. E o feriado importante do mês de junho é o dia dos pais. Julho. O que comprar em julho? Dois segmentos que você deve ficar de olho no mês de julho, eletrônicos e móveis, né? Como junho tem essa pegada de renovar casa e ferramentas e tudo mais, julho é um mês que as lojas fazem muitas promoções para móveis, para justamente estimular que você finalize, né faça a finalização é, dessas reformas que você fez após o Spring Cleaning importantes datas do mês de julho 4th July, que é o 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. E o Prime Day, que ele foi anunciado que vai acontecer na metade de julho, né? Então, esse é, é o momento ideal para você fazer as suas compras especiais na Amazon. E já ligando com aquele outro segmento que eu falei, que são dos eletrônicos. Então, fique de olho nessas duas áreas. Agosto. O que comprar? Agosto é o mês... Onde você vai renovar o seu guarda-roupa de biquínis e artigos para praia, piscina e tudo mais. Para tentar bater a concorrência as marcas né, que, vendem que vendem artigos como biquínis ou... Enfim, tudo, todos esses artigos vinculados com o verão. Elas realmente colocam ofertas especiais para que você escolha a marca A e não a marca B. E agosto é o mês que antecede a volta às aulas. Então, toda essa parte de material escolar e também laptop, né, que já vem no embalo de julho, né, com as promoções de eletrônicos, justamente para estimular que você escolha determinada marca, eles fazem realmente ofertas mais tentadoras para aumentar o número de vendas. E em agosto não tem holiday, mas tem algo muito, muito muito importante você saber. No mês de agosto, é, eles fazem, dependendo de cada estado, tá, isso varia de estado para estado, o dia que vai cair, fazem tax free weekends. O que, que significa isso? Vão ser finais de semana que você não vai pagar o imposto sobre o produto, né? Para quem não sabe que nos Estados Unidos, o preço que você vê na prateleira, por exemplo, se você vai numa loja e o preço no produto é de 10 dólares, você não vai pagar 10 dólares a hora que você for no caixa, porque o preço do produto não inclui o valor do imposto por exemplo no estado onde eu tô o valor do imposto que é Massachusetts o valor do imposto é de 6.25 por cento Então esse essa porcentagem é somada sobre o valor do produto e nesses finais de semana que é tax free você não vai pagar o imposto Então esse final de ser, esses finais de semana vale realmente a pena você comprar aqueles artigos mais caros porque na seis e meio por cento sobre uma compra de 10 dólares não dói tanto assim mas agora se você precisar comprar uma coisa de mil dois mil dólares é realmente é um valor considerável então vale muito a pena você se atentar às compras que você for realizar em agosto ou as compras mais caras que você precisar fazer se você puder esperar até agosto para você ver o mês um, qual é o final de semana do estado que você está realizando a compra para estar tá aproveitando esse benefício de não ter o imposto setembro setembro o que comprar a gente ainda continua nesse embalo do clima bom toda essa parte de móveis para externa, os grills, isso tudo vai continuar na promoção, então a gente segue nesse mesmo segmento que vai estar em oferta, e o feriado importante do mês de setembro é Labor Day, que é o dia do trabalhador aqui nos Estados Unidos. Outubro, o que comprar? Se você está de olho em um dos iPhones, esse é o momento de você realizar a sua compra. A Apple geralmente anuncia os novos lançamentos no mês de setembro. Então é, como já é um novo modelo geralmente eles baixam um pouco os preços dos modelos anteriores. Então se você está de olho em algum modelo que, né, que já está, que já foi lançado, vale a pena você aguardar até outubro, setembro quando eles lançam os novos modelos para ver essa redução no valor do aparelho que você está de olho. Em outubro também, porque as temperaturas começam a cair, há uma procura maior por, por roupas mais quentinhas né, moletons, blusas de lã e tudo mais, então as lojas tendem a fazer mais ofertas nesse tipo de artigo, para estimular a venda também, lembrando que janeiro é a melhor época para você fazer as suas compras de artigos de inverno que é onde realmente as marcas estão liquidando os produtos, mas o mês de outubro ele é muito bom, porque você já vai pegar produtos na, na promoção, e você vai ter uma grande, uma grande seleção ainda. Você vai ter opções, né? Às vezes em janeiro, aquele produto que você estava namorando, ele já vai ter sido sold out, já vai ter esgotado. Então, às vezes vale a pena você aproveitar as promoções de outubro já. E o holiday de outubro é Halloween. Novembro, o que comprar? Esse é o mês onde nós temos a famosa Black Friday e Cyber Monday. Esses são definitivamente os dias mais famosos, né, mundialmente famosos, de compras, né, tanto online quanto em loja física, devido ao Thanksgiving, que é o feriado de ação de graças aqui nos Estados Unidos, que é muito famoso, muito forte. Eu acho que ouso dizer que é até mais do que o, o Natal, porque literalmente todo mundo celebra realmente parte da cultura americana. No mês de novembro, devido a essas, esses dois feriados, os departamentos eletrônico e televisão Novamente, são aqueles que a gente vê com os maiores descontos, porque nós estamos falando de artigos que são relativamente mais caros. Então, quando eles colocam uma porcentagem de desconto maior, obviamente, o desconto se torna ainda mais atrativo. E é quando as pessoas fazem aquelas filas enormes, né? E com televisão na cabeça do Walmart para conseguir aproveitar as promoções. Esse ano, obviamente, né? Desde o ano passado, por conta da pandemia, não está acontecendo, né? como geralmente acontece das pessoas ficarem à madrugada na frente das lojas, mas eu particularmente sempre preferi um online, não gosto de fila e você encontra promoções até melhores do que em loja física. Dezembro, o que comprar? Por conta do Natal, os departamentos de brinquedo e jogos são aqueles que têm um volume maior de vendas, então as marcas, de novo, para é, lidar com a concorrência, acabam dando ofertas especiais para atrair os clientes para si, então essa é uma boa época para você é, fazer ali as compras de videogames e brinquedos datas importantes para realizar compras em dezembro, o sábado que antecede o Natal eles chamam de Super Saturday, que é Super Sábado, onde as pessoas geralmente estão fazendo as compras de última hora, então geralmente nesse sábado as lojas realmente sabem que é a última chance de vender os produtos que elas precisam então elas realmente fazem liquida liquidação muito, muito boas, então vale muito a pena, por mais que você não tenha deixado as compras para a última hora, você dá uma batida de perna por aí, ou acessar os sites que você mais gosta, porque de repente você nem esteja precisando, vai ser é uma promoção tão, tão boa, te esperando que você não vai resistir. E também temos o ano novo, né? Então as marcas também, uma forma de estimular e fazer o sonho de um ano novo, vida nova acontecer, eles colocam a maior parte dos seus artigos em promoção para é, estimular venda nesse último feriado do ano. Então esse foi o resumo de quais são as melhores datas e quais artigos comprar ao longo do ano eu espero que isso tenha ajudado vocês, repetindo que o link dos feriados eu vou deixar aqui embaixo para que vocês não precisem memorizar é, essas datas de feriado e também reforçando que além de acompanhar essas datas e feriados e comprando esses artigos que estão mais quentes ao longo do ano vale muito a pena que você faça o cadastro nas marcas que você gosta porque muitas vezes, assim como uma loja física né tem as metas que eles precisam bater diariamente semanalmente mensalmente finais de semana geralmente ou na, na virada do mês as lojas fazem essas liquidações especiais só para quem já é cadastrado para atingirem essas metas que elas têm então se você gosta de uma marca x vai lá no site por mais que você nunca tenha comprado faz o seu cadastro para você receber os e-mails e receber as notificações de quando eles vão fazer essas promoções especiais Tá? Mais um detalhe. Não adianta você seguir todo esse essa, não adianta você seguir toda essa lista de feriados que eu mencionei nesse vídeo e não seguir essa dica, que é a de achar os cupons para você realizar as suas compras aqui nos Estados Unidos. Independente se você mora aqui, você, né, tá fazendo suas compras aqui, ou se você mora no Brasil e você utiliza um redirecionador, a melhor dica de importação é você saber achar os melhores cupons para as suas compras. E eu já fiz um vídeo completo explicando como você fazer isso, eu vou deixar aqui nos cards, então já clica aqui, não deixa passar, já clica e vai assistir logo depois desse vídeo, baixa o calendário e é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês façam excelentes compras, um grande beijo, tchau!